Olha só, eu quero saber também qual que é a média salarial desse hum. profissional. Olha só, eu quero saber também qual que é a média salarial desse hum. profissional. Porque tem aquela pessoa agora que tá descobrindo essa profissão, Isso. né? E aí ele fala como, a gente vai falar como que ele pode se tornar um propagandista, Sim, mas como, claro. qual, existe essa média? É, João, até continuando aquela resposta que você me perguntou, né? De fato, isso aí foi um dos motivos que me atraiu hum. pro setor, porque é um salário muito diferenciado além dos benefícios, tá? Então a média salarial, segundo a, o site Vagas, hoje, é, ali para iniciante tá em torno de 3.900, 4.000 de fixo, tá? Mas também esse salário pode chegar até 8.000 reais de fixo ainda tem a parte variável, né? Que o profissional em geral, esse profissional ele precisa, ele vive de resultado, de metas, então é adequado que ele atinja essa meta que vai de mil a três mil reais.